o que acabou de chegar aqui no estúdio, Xbox Series X. E como prometido, vamos fazer um unboxing completo para vocês acompanharem. Então fica ligado aí! Ó galera, tá aqui a caixinha, acabou de chegar no estúdio, a gente terminou a live de Assassin's Creed Valhalla há pouco. E chegou o nosso Xbox Series X. Deixa eu mostrar pra vocês aí, a Gabi vai dar um zoom aí para vocês poderem conferir a caixa tá aí ó a caixinha do Xbox Series X um detalhezinho aqui da parte de cima aquela que ficou famosa que todo mundo gostou dos dos círculos ali os furinhos verdinhos tá aqui ó detalhezinho do Series X e aqui ó esse é o grande diferencial desse console agora para a nova geração 4K até 120 FPS 1 tera o SSD, com esse SSD a gente espera agora os tempos de load muito menores, é um dos grandes diferenciais dessa geração. E vamos dar uma conferida em toda a caixa aí para vocês poderem dar uma olhada. Ó. Tá aqui as descrições aqui do quê? que vem de capacidade de processamento desse console. Extremamente poderoso, estou extremamente animado para trazer conteúdo aqui do Series X para o canal. Aqui ó, fotinho dele em pézinho, que é a posição padrão dele, que a Microsoft apresentou assim apesar da gente poder colocar ele deitado como vocês vão ver, o controle aqui aqui atrás destaquezinho do Halo Power Your Dreams ou Impulsione Seus Sonhos alguma coisa assim que é o lema desse novo Xbox e aqui do lado do detalhezinho dele igual também agora pra gente fazer esse unboxing uma coisa que eu achei bem legal vocês vão ver aqui no detalhe, ó ele vem com essas fitas aqui e ele já tem, ó, um espacinho para gente puxar. Já vamos até começar, né? Vamos até começar, ó, mostrar para vocês. A gente tira. É aquele, aquela fita que não rasga a caixa. Vamos combinar, né? Isso aqui é um detalhe, mas para quem gosta, quem é colecionador, é um detalhe que faz toda a diferença a gente poder manter a caixa depois sem ser a caixa rasgada, né? Liga aí ó, beleza. Vem essas fitas aqui. Tem gente até que nem tira as fitas, deixa elas grudadas. Aqui ela já vem ó, uma parte parte aqui que não é grudada. Bem fácil de tirar. E não marca em absolutamente nada a caixa. Tá aqui ó. Olha só, que momento hein? Que momento aqui do canal pô. Beleza. Ai, eu tô animado, cara. Vou até, eu antes levantei aqui, ó, e ele é pesado pra caramba, cara. O console, ele tem 4,5kg, dá uns 4,4kg, mas, cara, a gente olha essa caixinha aqui e não imagina como ele é pesado, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos abrir ele. Eu já vi que ela abre assim. Deixa eu mostrar pra vocês aí o nosso console novo. Tá aí, ó. E aí? Caraca, não tinha visto ainda, velho! Tá bonito demais, né? E olha essa caixinha, ó. Vem esse material aqui, que é uma espuma mais durinha, viu? Não é um isopor, não, é uma espuma durinha. E, cara, alguém, alguém pediu aí em alguma rede social pra gente cheirar o console novo. E, olha, a primeira coisa que... Quando eu abri, vem um cheirinho de novo, assim, um cheirinho gostoso mesmo. A galera comentou lá brincando, mas ele tem um cheirinho bom mesmo de coisa... Coisa nova, um capricho da Microsoft aqui na, na caixa que eles mandaram, né? Achei a caixa muito bem trabalhadinha. Olha as cores aqui do, do Xbox também. E tá aqui, ele ó. Ele vem como se fosse num pedestal, né, cara? Todo uma todo um way aí que eles fizeram. Vamos tirar aqui então. Beleza, cara, é pesadinho, hein? É, pesa é um chumbinho isso aqui. Beleza, tá aqui. Ele vem como se fosse embalado para presente, vocês estão vendo que tem é um, um tipo de um tecido em volta, né? E aqui, ó, já veio dentro aqui um encarte, que é tipo uma introdução que eu tô vendo aqui, é explicando mais ou menos cada slot aqui do console para que que serve, dando algumas instruções aqui sobre o aplicativo, tem um aplicativo do Xbox para celular, a gente pode usar esse aplicativo para fazer as primeiras configurações do console, que eu achei bem legal. E aqui algumas instruções gerais sobre o controle, né? A gente já vai ver o controle também. Vou deixar aqui do lado. Aqui, ó. Já vi que veio uma caixinha adicional aqui. Acho que até dá para tirar essa caixinha, ó. A caixinha simples, tá? Tá ela aí como é que veio, vou mostrar tudo o que veio na caixinha, acho que já dá para tirar essa daqui né, por enquanto né, Ó, como é que veio, vou tirar aqui para ficar mais fácil o vídeo, vamos ver já direto aqui, ó. já vamos direto nessa parte que eu sei que a galera toda tá curiosa para ver o controle, vem o símbolozinho do controle, desembalar aqui, olha só o controle novo do Series X. Deixa eu aqui pegar pra vocês, vou Foi até... Tá pertinho do rosto. <risos> Olha só, primeira coisa que já dá pra sentir bastante, viu? que a gente joga bastante com o controle do Xbox One, que veio com o Xbox One X aqui, é que tem uma textura bem diferente aqui, galera, bem diferente mesmo. Não parece tanto, olhando assim, talvez, mas a gente sente que tem um, um, um grip aqui diferente, ele parece que prende mais assim quando a gente segura. Essa é a primeira prende sensação. Na mesa, vamos ver. Ó, aqui ó, a gente tem uma sensação um pouco diferente com o RB, o RT, o LB, o LT também. Mas de resto, me parece mais ou menos a mesma sensação. Ele tem esse botãozinho aqui ó, que dá pra ver. Ó, que é o botãozinho de compartilhar, o botãozinho share que é uma novidade, deixa eu pegar ali os outros controles para vocês terem uma ideia. Aqui os outros controles que a gente usa no Xbox One X, vocês veem já a diferença, dá para ver o D-Pad aqui, ele né? tem uma estrutura diferente, de resto, ele é bem parecido, tem um botãozinho aqui diferente, né? Mas já gostei bastante da pegada. Não me parece a parte que a Microsoft inovou mais, aparentemente, né? Ele é um controle bem parecido, principalmente se a gente for ver o, o desenho dele, né? É bem parecido. Aqui o cabo HDMI, HDMI 2.1, né, tem uma maior capacidade de transferência de dados, né, a gente tem até uma capacidade de 60 GB por segundo de dados, que é muito maior, então permite a gente atingir futuramente novas resoluções também, né, 8K, enfim, né, vai ter uma, um, um bom potencial esse cabo aqui, e é o que possibilita a entrega do potencial máximo do Series X. Aqui o cabinho de força, e, por último, eu acho que vem um manual aqui. Manualzinho aqui. Ah, não, aqui é aqueles textinhos de garantia. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui da frente. Os cabos e o controle. E agora vamos para o console. Beleza, olha aqui. Ó. Vamos tirar aí. Já vamos abrir, né? Vamos abrir. E tinha, tipo, uma, uma fivelinha de papelão. Ok. Ok. Power Your Dreams tá aqui. e vamos tirar esse... é tipo um tecidinho aqui, ó esse aqui já é mais difícil de não rasgar, né? <risos> ok é, esse aqui dá para rasgar, né? esse aqui é um tecidinho mais descartável vamos lá então? tchan tchan, tchan. tchan, tchan. Oh, tá ele aqui, ó Olha, ele. Olha como ele fica massa Conforme tu mexe Ele some e desaparece o verde diz aí, ó é a galera queria ver, ó Ai, que legal Deixa eu colocar ele primeiro na posição padrão Que é essa posição aqui Sugerida pela Microsoft Ok, a gente já tem aqui, ó botãozinho liga e desliga é o próprio símbolo aqui do Xbox, dá pra ver aqui ó. aqui que a galera pediu muito pra olhar ó. é pintadinho não um é luzinha, é um efeito pintado aqui nesses furinhos com esse verde que ele dá justamente esse, esse efeito legal que a galera gostou aqui o botãozinho de gestão o espaço para colocar o disco aqui ó botãozinho para parear o controle e qualquer outro dispositivo, o USB principal que a gente vai usar ali para colocar o controle, para quem gosta de jogar com fio, com cabo, né? Então vamos lá, vamos mostrar aqui atrás o que, que a gente tem aqui de slots. Dá uma virada nele. Aqui está atrás dele, ó. deixa eu virar aqui para vocês, ó. mais duas entradinhas USB para colocar dispositivos em geral, tem aqui o, a, o cabinho Ethernet, para quem vai fazer a conexão de internet pelo, pelo cabo de internet, né? Um slot de armazenamento aqui de memória, para colocar mais memória aqui no, no Xbox Series X. O, o, a entradinha HDMI, para colocar o cabinho e de, HDMI e o cabinho de força. Aqui, ó, o que mais? Ó? Desse lado aqui, a gente vê os pezinhos, ó. Para que os pezinhos para quem quer colocar ele deitado? Como é que ele fica deitado? Assim ó. fica legal também, né? Eu acho bem maneiro. Ó, como é que ele fica assim ó. e na diagonal, ó, com a saída de ventilação aqui e aqui, ó, para colocar CD e tudo. Eu acho que fica bem maneiro também, mas né, a Microsoft coloca sempre ele assim, né? E desse lado aqui é só um último detalhezinho. Simbolozinho do Xbox aqui, tá vendo? Um entalhezinho. Maneiro demais, né? Galera, a gente vai instalar o Xbox Series X no nosso setup ali, vocês vão acompanhar onde é que ele vai ficar e aí a gente vai mostrar um pouquinho da interface também do console. Então bora lá! Hein? E aí galera, ligou aqui nosso Xbox Series X? Vamos dar uma olhada aqui na interface. Já vou mexer aqui no controle dele. Beleza, bem-vindo Bulldog Nerd Xbox. Tá aí galera. Ó, já tá aí nossa gamer tag aí. Quem quiser já nos adiciona aí. Beleza, vamos atualizar. Ok, atualiza aí. A gente teve que baixar um arquivinho aí de uns 500 mega agora no início, logo que a gente ligou atualizando. A gente vai fazer um corte aqui no vídeo e já vai mostrar quando terminar a atualização. Beleza, terminou a atualização aqui. Aí, ó, você terminou de configurar o seu Xbox, hora da reprodução. Leve-me para a Home. Aí, galera, primeira vez que a gente tá vendo o dashboard aqui. Nosso painel de controle. Vamos aqui, ó. Ele é bem parecido, ó, em termos de interface com o do Xbox One. né? aí, ó. Game Pass, a lojinha, configurações. Aqui, ó, a gente já conseguiu configurar ele a partir do celular e importar as configurações básicas a partir das configurações que a gente usava no Xbox One. Mas, aqui, okay, essa interface aqui é bem parecida. Vamos dar uma olhadinha na no... lojinha aqui. Ó. Vamos ver se mudou alguma coisa na interface da lojinha. Aí, ó, Aqui... Olha só, galera, eu mal aguento a hora de a gente trazer conteúdos já de Series X aqui para o canal. Olha só, do Game Pass. Se liga aí, agora o Game Pass tem o conteúdo da EA Play, né? O catálogo da EA já tá aqui no Game Pass também, ó. Atualização nova aqui, expansão do Destiny 2. Tá aqui, ó, galera, interface do Xbox Series X para vocês aí. Em breve teremos lives aí com conteúdos de Series X aqui no Bulldog Nerd, então... Fiquem ligados aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de unboxing aqui. A gente quer trazer bastante conteúdo de Xbox Series X aqui no Bulldog Nerd. Então fiquem ligados aí no canal e até a próxima!